Para você começar o ano bem, a Worldview e a Sony Brasil se juntaram para trazer promoção para vocês. Na compra de uma Sony A73 ou uma Sony A6400, você ganha carregador original Sony. Então corre no site e garanta logo a sua nova câmera Sony.